Hoje o flash da Godox que eu trago para vocês é o V862S para a câmera Sony. Esse flash speedlight light perfeito para você que procura qualidade custo benefício na hora de adquirir um flash. A Godox vem trazendo cada vez mais flashes que usam baterias recarregáveis e não é diferente com o V862. Ele conta com a bateria recarregável que te fornece uma eficiência energética de 860 flashes em sua carga máxima. E em carga máxima também ele tem um tempo de reciclagem de 1 segundo e meio para você que precisa fazer fotos em sequência com o um flash em sua potência no máximo. Suporta os principais modos de utilização, como manual, TTL e multi para fotografias em sequência, assim como acionamento por fotocélula e wireless via rádio. Zoom que vai de 20 até 200mm, que pode ser expandido para 14mm com o uso do painel deslizante. Na parte lateral do flash você encontra uma entrada USB para atualização de firmware, uma porta de sincronia de conexão com o fio e também uma para o acionamento sem fio. O que eu particularmente gosto nos flashes da Godox seja os Speedlights ou para estúdio mesmo, é a facilidade de operação, em mais ou menos 20 minutinhos mexendo pelo flash você já começa a entender como funcionam as principais funções dele. No seu sistema de rádio flash você conta com um alcance de 100 metros e pode configurar entre 32 canais e 3 grupos. Na transmissão óptica, o wireless ele te dá acesso a quatro canais e dois grupos. Além disso, ele também pode funcionar como mestre óptico ou unidade escrava, se necessário. No geral, se você precisa de um speedlight de qualidade custo-benefício, vai de Godox. Inclusive, temos vídeos de outros modelos também e eu vou estar deixando na descrição. Se você curtiu esse flash, é só entrar no site e garantir logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais.